O que a gente trata não é o autismo. O que a gente trata são atrasos. E o que a gente Sei. quer desenvolver Sei. nas crianças Sei. é a capacidade de autonomia. Uhum. E o que, que acontece? É, a pessoa ver um mundo de uma forma diferente e a gente conseguir incluir as diferenças é o que nos possibilita evoluir como humanidade então por exemplo assim nós que estamos aqui né numa, num país onde vive um trânsito caótico tu ter uma pessoa inteligente focada e que seja ásper ou que seja autista, que tenha diminuído o grau e que consiga se comunicar, consiga autonomia, e essa pessoa estar implicada a melhorar o trânsito, ela vai achar soluções que um neurotípico jamais iria achar. Porque o que, que acontece? O neurotípico ele está tão preocupado com questões do social, assim, de alguns tipos de... E ele tá tão né, implicado com a questão social. E o, o autista, ele utiliza todo esse maquinário do nosso cérebro, toda a nossa mente, de uma forma diferente. Então isso é bom. É claro que ter atrasos é ruim. É claro que as dificuldades que o autismo traz são gravíssimas. Mas o que, que eu acho que nos junta muito, a todos nós aqui, é essa questão pela intervenção precoce. Porque quando a gente consegue detectar cedo e quando a gente consegue de fato incluir, oferecer acessibilidade, oferecer os estímulos corretos para essa criança se desenvolver no sentido da autonomia e da felicidade, que bom que a pessoa é diferente.